sete anos da universidade, já poderia estar aposentada, mas não consigo me ver assim, sabe? Eu, eu acho que ainda estou contribuindo, eu estou sempre iniciando alguma coisa nova, tô sempre, quando eu fiz meu concurso agora para professora titular, há alguns anos, eu disse assim, a sensação que a banca me disse que parecia que eu estava começando, né? A, a, o entusiasmo que eu tenho pela, pelo curso, pela profissão, né pela pesquisa, pela ciência, pelos alunos. que terminei o mestrado, resolvi fazer o doutorado. Né? Então fui a São Paulo, fiz o doutorado numa área bem específica né, na época, e, e a ideia também era ser professora. E terminando o mestrado, tive a sorte de ter uma vaga aqui na universidade, vim, fiz o concurso, passei e entrei para ser professora, que era a grande, o grande objetivo. né Então eu tinha, como vivia no ambiente acadêmico, é, eu percebia que isso era uma, uma, uma atividade que ia me encantar, né? E realmente eu comecei a fazer a, a da aula, dava aula e os alunos me, me, estimulam, me estimulam até hoje muito, né? Então a, a aula, a, a, essa troca com o estudante é muito boa né? E consequência disso já comecei a, ser, a, a me, me credenciei no, no programa de pós-graduação e começamos a fazer os primeiros alunos de mestrado, né? Desenvolver uma uma pesquisa específica, bastante compensadora também, muito aplicada, né? Que a gente viu o resultado é, trabalhando com medicamentos, trabalhando com estudos de biodisponibilidade, né? Então o lançamento dos genéricos na época era uma coisa que estimulava muito. E mais adiante já entrei como coordenadora do programa de pós-graduação, né? Em 2007 já entrei como coordenadora e foi outro desafio porque tu, tu entrar como na gestão é outra forma de tu ver uma universidade, tu tratar, tu tem que continuar sendo pesquisadora, continuar sendo professora e desenvolver uma atividade que envolve teus colegas, né? Envolve todo, todo, todo uma, uma, um grupo né? maior, de, tanto de alunos como de professores. Né? Isso é, é um desafio bastante interessante, mas é um crescimento muito grande. Outra coisa que eu fiz rapidamente, que tive sorte de dar certo, fui convidada para participar dos comitês, né? então o comitê da CAPES, do CNPq. Na CAPES a gente envolve, aí sim tu aprofunda na área, né? tu ajuda na, na na criação das normativas, né? tu, tu, tu tem uma, uma atividade de protagonista naquilo que, que realmente importa, né? fazendo coisas que vai dar resultado para a área, para o país, para a ciência. Como eu trabalho com medicamentos, né? Então a minha disciplina, a disciplina que eu dou na graduação, é controle de qualidade de medicamentos. Então é a, avaliar e mostrar para os nossos alunos, formá-los para saber qual é a, a condição que eles vão encontrar e como devem ser utilizados esses medicamentos. Isso, é, isso eu levo para os nossos alunos que vão para o estágio, que vão é, trabalhar diretamente com a parte de, dos pacientes, né? E é tão importante o conhecimento é, do, de como os medicamentos devem ser tomados, né? Porque Como que deve ser a aderência ao tratamento e por que é importante essa aderência ao tratamento, né? Muitas vezes, assim, ó, nós sabemos da grande importância do médico, do enfermeiro, né? Que são pessoas que estão lidando diretamente. Mas a importância do medicamento que vai, né? Dar o resultado daquilo que é o interesse de todos da área de saúde precisa ser eficiente, precisa ser seguro, né? E precisa ser eficaz, né? Então, por que que é razão se tomar um medicamento? Você toma um medicamento para, porque tu tem uma doença, porque tu tem uma dor, porque tu tem alguma coisa, um efeito que precisa é, acontecer o um efeito terapêutico. Então é por essa razão, e nós farmacêuticos, que somos aqueles que produzimos o medicamento, né, podemos trabalhar nessa área de produzir, produzir bem feito, e, e vamos saber se o medicamento, nessa parte de controle da qualidade deles, saber se ele foi produzido e se ele está adequado para ser consumido. Então isso é um trabalho é, é, encantador no sentido de que o, o, o farmacêutico ele, ele tem que é, saber que ele tem um papel muito importante junto ele é o último a última esperança de um paciente por exemplo de, de, de, de sofrer uma, uma um, um, digamos tomar um medicamento de forma errada né ou é um medicamento que não deveria ser tomado por esse paciente né? várias coisas importantes que o farmacêutico tem é atuar junto aos pacientes né ao, ao usuário digamos de, de, de, dos medicamentos então é, essa é, é o papel digamos de nós farmacêuticos nosso primeiro eu acho que nós temos que pensar que esse é o nosso primeiro papel, né? Depois disso, tá, é importante nós estudarmos, nós melhorarmos, nós diminuirmos o efeito colateral, a gente a tentar diminuir a dose, né? Porque a dose do medicamento é uma coisa que todos os efeitos colaterais que nós sofremos, muitas vezes, é em função da dose, que tem que tomar para dar o efeito adequado. Se nós pudéssemos diminuir a dose e esse medicamento pudesse agir diretamente naquele ponto em que ele precisa ser a, a, a, atuar seria muito bom, né? Hoje a gente sabe que vai tomar, tu tem que tomar o um, um, um medicamento que ele vai passar, né? Tu, tu tem que tomar um medicamento que é para a garganta, mas ele vai lá no teu pé e vai passar por todo o teu corpo, né? E vai atingir a outros órgãos todos e que, que então estudar isso, fazer com que isso melhorasse é, um, é uma alegria muito grande, né? Desse de farmacêutico. A gente fez uma colaboração com a professora da, da Espanha né? e isso mudou um pouco o nosso foco daquilo que a gente vinha fazendo, né? que foi um, um crescimento, porque a ciência é uma coisa que a gente tem que entender que temos que ser dinâmicos. Né? E daí tive a oportunidade de receber uma aluna que foi nosso aluno de mestrado e ela fez doutorado na Espanha, em Barcelona, com a professora Pilar. E ela veio né, muito cheia de ideias, com vontade de fazer coisas, e aí fiz um projeto que a gente aprovou para pós-doc, né, professor visitante, foi um projeto bem amplo, muito interessante, e aí iniciamos uma nova linha, né, então começamos a trabalhar com antitumorais, nanotecnologia, né, e essa linha, assim, bastante interessante, porque o grupo da Espanha também trabalhava, e a gente conseguia materiais que eram que nós não tínhamos disponíveis aqui, então tínhamos essa, essa possibilidade, por exemplo, a gente começou a trabalhar com uh, células resistentes, né? Que é uma é um efeito colateral, digamos que na medida que vocês que tu usa, faz um tratamento antitumoral com antitumorais, há possibilidade, né, de acontecer a da resistência das células. E isso a gente precisava saber se se o fato de nós termos é, transformado, né? Essa, é esse este fármaco é, é, colocado ele num sistema de nano, né? Se, se a gente conseguia reverter um pouco essa resistência e nós para isso nós precisávamos de células vivas resistentes, né? E esse tipo de cultura nós não tínhamos aqui e o grupo de, de, de Barcelona era já trabalhando, estava já estava trabalhando com isso e nos forneceu isso, né? Então a gente conseguiu verificar a possibilidade, né? dessa de passar por esse por, por essa barreira, né? Então estamos trabalhando com isso. Eu tenho esta, esta colega que é a Daniele. Já o nosso, o nosso, eu tenho uma aluna uh, de doutorado que terminou nesta linha e está na, na Alemanha agora, trabalhando lá. E temos uh, uma, mais duas alunas que estão trabalhando. A gente fez uma parceria também com o professor da Química, o professor Oscar. Ele ele faz ele sintetiza um, um, uma substância nova, um produto novo, muito um potencial antitumoral e nós colocamos em nano e estamos testando, tá sendo, já publicamos alguns trabalhos sobre isso e está sendo muito promissor, né? Isso é o que a gente, tá, é, é um desafio novo, né? Mas é também estimulador, porque é, tem que estudar, se envolver novamente, voltar para o laboratório, né? ir atrás das, daquilo que tu não não tinha uma, aquela aquela rotina de trabalho, né? Isso isso estimula o pesquisador. E isso é compensador, né? a gente ter um, um curso que é reconhecido, que dá resultado, que, que transforma a vida de pessoas, né? E isso é transformar muito a vida das pessoas, né? porque Fazer uma, uma graduação já é bastante importante, né? Se tornar um profissional que vai trazer resultados para a população é muito importante. Mas esta qualificação mais profunda de fazer mestrado, de fazer o doutorado, é, de se transformar num pesquisador que vai poder agir e, e trabalhar tanto como docente, como pesquisador em institutos, pesquisador na indústria farmacêutica, que a indústria farmacêutica hoje procura muito o profissional qualificado que esteja preparado para os desafios que ela tem esse é um outro desafio né porque a gente é, nós somos nós somos uma área bastante é, ela é em sua grande maioria mulheres tá mas quando eu olho para as lideranças não são as mulheres que estão e eu acho isso uma coisa que tem que ser modificado, né? Porque a competência é tão grande quanto os homens têm a competência para lideranças. Para estar, na, na, na, digamos assim, ó, resolvendo e atuando de forma bem protagonista naquilo que nós, nós, nós temos que trabalhar. E por que, que não podemos ser líderes e gestoras e, e, na, e, e estar representando, digamos assim, os, os, os grandes cargos, né? existentes, que são aqueles que muitas vezes estão, são os que fazem a diferença, né, na área, nas pesquisas, né, no andamento, nas, na na parte regulatória. Então isso é, é importante que nós estejamos presentes nisso. E isso é uma coisa que nós como é, professores, pesquisadores, é, formadores de opinião, temos que passar para os nossos alunos, para a formação das nossas alunas para que elas tenham já esta, esta formação de que é, os espaços são de todos. É a formação dos alunos, né? É ver a, a, o crescimento, a transformação. É, é o que me, que me deixa feliz, né? Que eu volto para casa achando que eu fiz o que tinha que ser feito, né? A minha missão é essa. E eu digo também para meus alunos assim, o que que eu quero para com vocês? O que, que é a minha grande vontade? Eu quero despertar em vocês a vontade de querer saber mais. Porque eu nunca vou poder, nesse tempo que eu tenho na frente de vocês, no tempo que eu, que, eu, que eu divido com vocês, fazer com que vocês aprendam todo o conteúdo. Eu não quero nem fazer isso, porque é impossível. Né? Mas eu quero demonstrar que vocês possam se interessar em querer saber mais. Se eu fizer isso já fiz aquilo que eu tenho que fazer como missão de professora, né? E, e eu, eu eu assim ó, dentro da sala de aula eu me transformo realmente e a energia que eu troco com esses alunos a vontade de de que eles saibam que eles que eles têm uma formação que eles vão atrás daquilo que eles vão se se realizar por isso, né? Porque quando tu sabe quando tu tem domínio de alguma coisa tu tu fica realizado porque tu tem tu tem segurança, né? De falar sobre aquilo de de trabalhar com aquilo, então isso é muito bom. Né? Então nós como professores, se fizermos isso, né, se pelo menos é, ensinar os nossos alunos a, a procurar aonde que eles devem estudar, né, porque buscar as respostas, saber fazer as perguntas, né, eu acho que isso aí já é a nossa missão.